Tropa, quando falamos sobre as torres atacadas na segunda-feira, eram sete. Esse número mais do que dobrou para 16 torres de energia danificadas em apenas 5 dias. O Brasil está indo ladeira abaixo ao caos e isso virá com um blackout, um apagão total. O tempo... Ah, um dia, dois dias, uma semana, quanto tempo levará para restabelecer essas torres de energia? Pois pessoas vão ficar ab sem abastecimento, hospitais vão apagar as luzes, de repente vai ter caos nas ruas, porque não vai ter fornecimento de energia, lojas sendo saqueadas, pessoas cometendo todos os tipos de crimes, é isso que nós estamos diante para todo o Sudeste. Não é uma pequena região, não. Isso está acontecendo espalhado pelo Brasil inteiro. Estamos falando aí da possibilidade do Sudeste inteiro ficar sem luz. É como se o coração do Brasil parasse. E, é claro, vou mostrar aqui para vocês, no, nas notícias de hoje, fica evidente a construção de mais uma narrativa, de mais prisões vão ser feitas e de que o objetivo final é, sem dúvida, a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Ora, cansei de repetir aqui. Somos contra qualquer tipo de ato antidemocrático, golpista ou violento. Avisamos isso por mais de dois meses. Lula não ouviu. Moraes não ouviu, mesmo estando no inquérito das fake news, estarem analisando tudo o que a gente fala. Cadê? Múcio não ouviu. Flávio Dino não ouviu. Ninguém prestou atenção. E deixaram lá as portas abertas no último dia. É claro, tem um objetivo. Isso fortaleceu a esquerda e a mídia podre usa isso resquentando a cada meia hora no micro-ondas. É isso que nós estamos diante. Agora, subir para 16, o que está que acontecendo? Está crescendo esse número. Tá mais pessoas. E aí, a gente tem dois lados dessa moeda. Pode ser a própria esquerda conspirando para destruir o Brasil. Ou existe outra possibilidade, a esquerda fazendo vista grossa para, de fato, terroristas. Porque a partir do momento que você passa a tomar essa medida, o cenário muda. Vejam vocês aqui. A própria Procur Procuradoria-Geral da República diz em parecer que não houve terrorismo em Brasília e rejeita imputação por esse tipo penal. Foi feio apareceu o cara lá que para na foto assim... Mostra a camisa do Bolsonaro e não sei o que, que foi usada na capa da Veja. Tudo isso, tudo bem, né? Foi caótico. Então, agora, nesse momento, são 140 pessoas presas. Agora, isso não é o suficiente, aparentemente. A esquerda precisa de mais e mais e mais matéria para usar contra o Bolsonaro, para permanecer Anderson Torres preso. É o um crime organizado tomando conta desse nosso país? Aqui é só uma dúvida, tá? Pode me chamar de fake news, não tem problema não É só um questionamento de alguém que pensa Que por isso pode se expressar por enquanto, certo? Mas, mas, olha isso aqui Própria PGR mostrando que não, não vai dar em nada isso aí não pai Não, é, não no sentido que a esquerda queria, que era terrorismo Mas, já estão esquentando uma nova bolada Vejam aqui os lobos solitários estão espalhados, afirma Simone no Vale Tablet. Ah, minha querida, estão espalhados. Como é que você sabe disso, hein? Você tem bola de cristal? A Simone Tablet Um, eu estou sentindo aqui. Há um lobo solitário, há lobos solitários espalhados pelo Brasil. É a mãe de Nat? Tablet? Não, não. Vamos ver o que ela diz, tá? Primeiro, o que uma ministra do Planejamento e Orçamento está falando sobre isso? Simone Tablet. Não tem dúvidas de que fez a escolha certa ao apoiar o presidente Lula. E sente um alívio de missão cumprida por ter participado na derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro e do negacionismo que ele representou. Vejam aí, o Bolsonaro não fala mais de dois meses para a mídia e eles não conseguem tirar ele da boca que Bolsonaro, o um negacionismo, que o Bolsonaro, terrorismo, o pior tipo de espécie, esses patriotas nojentos, escolhe o bolsonarismo. E aí ela vem aqui, tá? Repetindo algo que ela disse, que o próprio Lula disse quando disse que derrotou o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo. Ela fala assim, na avaliação dela, o bolsonarismo se mostrou maior que o Bolsonaro. Os frutos, lamentavelmente, vão cair e isoladamente pelo Brasil. Assim nós temos que dormir com o olho aberto, porque os lobos solitários estão espalhados. Oh, meu Deus, como é que ela chegou a uma conclusão dessa, não é mesmo? Como gênia. Ah, o pessoal vai entender isso do mundo, assim, Simone Tablet. E aí vamos aqui, tá? São já 16 torres de energia. Aí, vamos lá. O Ministério de Minas e Energia afirma que vai pedir aumento de policiamento perto das concessionárias de energia. A Polícia Federal abriu quatro inquéritos para apurar os casos. Até agora, ninguém foi preso. Ah, oh, por que cadê esses caras, hein? Onde será que eles vão atacar, hein? Onde será que vai ser o próximo ataque? Que tal olhar pra torre de energia? Ah, que tal? Tá? Onde que elas ficam? Meu Deus, não tem muitas por aí, não. Coloca uma PF em cada um, faz acampamento se quiser. Se quiser, a gente é voluntário pra isso não acontecer. Porque a gente sabe que vão colocar tudo na nossa conta, de mesmo a gente tentando evitar que tudo essa porcaria aconteça. Vai ter algum jornalista safado falando Não, ele falou que é antidemocrático, mas eu acho que ele apoia mesmo. Rucos, é? mas assim, se tem alguém de direito a fazer essa merda, você vai foder não só o Bolsonaro, você vai foder o seu país, você vai fazer ferrar vidas, e é a coisa mais imbecil que eu vi na vida. Mas algo me diz que são pessoas que nem sequer usaram celulares, assim como o cara lá bolsonarista, e ninguém vai encontrar por aí. Ah, vamos. Cadê? Onde estão? Onde será que estão sendo atacadas? Aqui ele diz assim: o que você precisa saber são quatro torres derrubadas. Três delas em Rondônia e oito danificadas em tentativa de queda ou impactadas pelas que caíram. Veja abaixo diz. A Polícia Federal apura os ataques separadamente nos estados, mas o ministro Flávio Dino já estuda unificar os casos em Brasília. Gente, gente, eu tô estudando, tal. Tá? Eu sou, eu sou, eu sou o Dino, eu não sou, eu sou comunista, tal. Tá? Eu, eu, eu vou ver isso aí, tá bom? Eu, eu, eu tô esperando só pagar as luzes, que me mandaram pagar as luzes, né? Filha da puta, como é que você pode estar estudando aí na coisa dessa? Parece até que não querem que descubra quem é o safado. Eu tô estudando. Eu, eu, eu vou fazer uma má prova hoje para ver se hoje vai. Hoje eu já tô pensando. Será que a gente une? Eu acho que deveria, né? Ah, tá. O cara sabe que nada vai passar por ele, porque a culpa não é do ministro da Justiça, não é do ministro da Defesa, não. A culpante é do Zap. culpante é do Zap. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ainda não há indícios, segundo a PF, de que o atentado golpista aos três poderes tem relação aos ataques às torres. Será que não tem ainda? Assim, ainda, ainda não há indícios. Ainda não há indícios, né? Mas vamos encontrar. Vamos encontrar o menino da camisa bolsonarista lá mais uma vez. Cheia tipo assim, eles tiram a onda da gente mesmo, eles acham que a gente é tudo burro e dá para enganar para sempre. É essa a realidade, discuto mesmo. Anel, ONS e concessionárias descartam que as quedas tenham sido causadas por efeitos climáticos. O oh, really? Achei que tinha um furacão no Brasil, né? Citam sabotagem e vandalismo. <risos> o MME diz que vai aumentar a segurança das concessionárias com o uso de drones e policiamento extensivo. Ai, que bom, né? PF, MPF, atuam para investigar os ataques. Nenhuma queda ou dano impactou o fornecimento de energia. Faltou ainda no final, né? Ainda. Vejam, acontece por volta das 18h30. Né? Tem horário de trabalho esses caras, assim, né? Parece que tem que acordar cedo. Ah, cara, você vai fazer um ataque no horário de pico, da assim, onde está todo mundo vendo, às 18 horas. Isso aconteceu... Tem a cronologia aqui para vocês verem que está tudo acontecendo nos últimos dias, certo? Agora, o que, que vocês acham de tudo isso, hein? O que, que vocês acham que é para quê? O que, que vocês acham que estão planejando, não é mesmo? Lewandowski nega habeas corpus a Bolsonaro e Anderson Torres. Ambos são investigados por suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. What? Já estão tratando o Bolsonaro como se ele fosse um super vilão James Bond, mano. Olha isso aqui, porque é um habeas de alguém que é inocente, que não fez nada, não, mas você sabe, ele só isso. Não é o suficiente para pedir a prisão do Bolsonaro, mas a partir do momento que você vê um apagão geral e quem tá sabendo sobre esse apagão geral eu você e mais 10 pessoas aqui que assistem esse vídeo meu parceiro ninguém mais tá sabendo disso só vão saber quando apagar tudo tiver todo mundo na academia lá fazendo sei o que no restaurante no cinema e de repente Puf pagou tudo culpa de quem de Bolsonaro a culpa é de Bolsonaro já tá escrito certo e aí a gente vai ficar lá reclamando depois que a gente ficou avisando e ninguém fez nada como sempre mais uma vez certo? Por último, faltam aí 23 rifas para serem compradas para o nosso quinto sorteio de três celulares Samsung conservadores dos bons costumes. Esquece aquele carnezinho das casas da Bahia, aquele carnezinho lá do... do, do como é que é? Da, da magazine? Esquece, aqui é o futuro, tá? Rifa do Enzo, com ela você está apoiando o canal, certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.